Caderno Isso. Metemos É nóis, Toco É nóis, Toco Padre Itaú tá e Toco Motos Agora O rolê está completo Salve, aqui é o Padre Pablo e a trilha de Santo Antônio do Palma começa assim hoje Cacerefe, que cacerefe, com carregada, Eu indo fazer um casamento de bodas aqui na, na minha paróquia em Cacique Doble E depois me bandeando para Santo Antônio, então acompanha aí o vídeo É nóis, é prap Luz! Oh. <risos> Deus! Ah. Ah. Descrição. Meu que é a Deus. descrição, roubaram a bandeira da organização. Foi, mano. só vamos descobrir agora. <risos> nós temos o viu, mas nós temos um pouquinho de pecado, viu. É, é o mano. aditivo, é o aditivo que eu tá tomando aqui, ó. <risos> ah. Armas, olha, <risos> Estão <bem. risos> tomando aditivo, por isso ficou fico bem louco. <risos> mano. E temos aqui na Capela São Miguel, onde nós tira eu. o chapéu para pedir a proteção de Deus nessa trilha que a gente possa brincar, se divertir e fazer muitos amigos Com certeza! A gente vem para o Palma e de frente ao a gente vai nós somos trilheiros e a nossa adoração é fazer amizade e continuar bem E o Santo Anjo nós vamos rezar no Capacete quando estiver andando. Com certeza! Boa trilha para todos! Deus abençoe! O Santo Anjo do Senhor Deus o outro guardador Se ativa a piedade de sempre me leve me guarda, me coberta, me ilumina, amém. Boteja todos os trilheiros que já estão terminando. Os piados aqui de Santo Antônio do palmo abrindo. Perdeu uma chave do carro Os piados ficaram sem capacete Então eu fiquei com o capacete pra fora Estamos começando a trilha com um comprador Perder uma chave da ah, cabereta Valeu! Valeu Topo! E vamos largando O Topo com o com 250 Bora, o toco! Você foi andando, se tiver aquele empenhado, e você eu espero vocês na estrada Aí você me... uma notícia? Tá Vamos entrar aqui em tractor, em tractor. pra cá, né? Também para o meu amigo que ficou lá com o carro sem, sem achar. de baixo, de, moderno, de alumínio, proteja todos os trilheiros consegui ligar a moto pela primeira vez quente tentar ligar quente sem acelerar não pega acelera tudo hein assim que liga moto cachê 250 agora morreu sem Olha como é que se liga ah, Socorro Do toco ativado. A moda do toco tem que botar rodinho. agora o rolê está completo Thank <laughs> you. para fora oh, rocha só tem uma coisa pra é, aqui. O Padre e o toco. É toco. É nóis Toco. É nóis Toco. Aprendam como que se liga uma caxiça Só dou aula hoje Acelera até o talo E bate Aprendeu? Deixa o like Eu sou meio ruim ainda Muito ruim! Vamos Eu nem sei se tenta Tá saindo fumacinha branca. Eu tenho que deixar esfriar. Tocar mais. Da o Padre Roia. Que trilha sensacional essa desse ano Paulo a dei uma trilha própria para um roia não importada que nem o padre aprender a tocar e andar de moto Espaios Caderno <mulher> o toco Espanhouz Caderno Metemos Padre ou vamos finalizar a trilha com Toco. Como escapar de um cachorro? Primeiro, a sessão de como perseguir um cachorro. Uh -huh. Estamos chegando de volta na trilha. Acho que já tem um achado a. Fez uma pegada. bom mais que nós? Próximo Sensacional, nós vamos finalizando a trilha. Oi, Mourinho, valeu, cara. Deus abençoe. Aí, ó, aqui é fera. Valeu, é meu top. irmão. Top demais. É, não. Parceria por demais. Não, que ela, ela ela show, e o porquinho que tinha aqui. Ah, validade, meu amigo. Nossa. Coisa fenomenal, amigo. É Coisa é de verdade. ó. Padrão FIFA, meu amigo. Ah? Nós escutemos só a sombra, porque tá mais. <risos> porque o pessoal aqui é sombra da trilha? É sombra da trilha. Não tinha jeito de finalizar melhor. Não tinha que ser sombra. Isso aí. Um abraço pro leitão que morreu. Pro leitão que li que foi. Aí, ó. Mais uma trilha concluída com sucesso. Nosso amigo piloto pressão aí E morreu, né? Fazer o quê? Sétimo dia. Sábado às 19. Tá se mexendo os <risos> olhos. Bom projeto, canopau! Companhei! É... Tocou! Estamos chegando! Precisa do conselho teu! Tocou! Ô oh, toco! Tocou! O <risos> <risos> que, que eu faço, Eu preciso de um conselho. <risos>